Bem, então hoje temos como convidadas a Rita Almada e a Catarina Almada do ateliê can e que, e que vão mostrar o seu trabalho. Elas são formadas em arquitetura, embora depois o trabalho anda ali, não sei, é um trabalho de arquitetura, obviamente, mas explora várias vertentes e, portanto, é um bocadinho esse lado que elas nos vêm apresentar hoje. Está bem? Alguma questão? Eu preferia colocassem no final, a não ser que haja uma dúvida ao longo da apresentação. Normalmente é informal, mas depois que começam a colocar questões ao longo da conferência e de repente torna-se assim uma grande conversa e a conferência não avança. Mas pronto, vamos ver como é que funciona. Normalmente há apresentação e depois há um período de debate. Portanto, muito obrigada por terem aceito o convite e vamos... Obrigada. Muito obrigada Célia, não sei se estou a falar alto ou... ah, não sei. Muito obrigada Célia e muito obrigada à ESAD de nos convidar para, este... para participar neste seminário. É... É... Nós temos uma experiência juntas, a Catarina e eu temos a particularidade para além de sermos sócias, somos irmãs, temos desenvolvido trabalho no ateliê desde há 15 anos, cerca de 15 anos para cá. E... O ateliê não são só duas pessoas. Isto são as pessoas que foram passando o nosso ateliê ao longo desses 15 anos. Portanto, são basicamente tudo, todos arquitetos. -se -se. Os, nossos, os nossos trabalhos. Acho que o nosso ateliê se pode ver, aqui até no nosso site, que isto é uma imagem a partir do site, ver que é, são trabalhos muito heterogêneos. Tanto na sua escala material, dimensão. E, e, e encontramos aqui, desde jardins, a iluminação a, e, e, que passa a explicar e a arquitetura pura e dura, que é no fundo a nossa o nosso core business. Temos, por exemplo, isto aqui agora não é muito bem, mas é a janela armário. É um híbrido, nós fazemos, costumamos fazer muitos híbridos. Este híbrido era, era para resolver o ateliê, o ateliê de um colega nosso, que por acaso é professor aqui, na exato com o António, António Gomes, que tinha um espaço muito pequeno, com uma janela muito pequena e muita tralha para arrumar, com formatos diferentíssimos. E então, desenhou-se este, este armário à medida para os para, os posters, para a impressora, para o, lap, para o laptop dele, para o, para o servidor, para as resmas, para, para tudo e mais alguma coisa. E, ao mesmo tempo, também se fez um abajur de luz natural, para a janela para potencializar a pouca luz natural que ele tinha. Ao mesmo tempo, temos aqui um projeto que concluímos há cerca de dois anos, que é o Hotel Casa-Mãe, em Lagos, no Algarve. Este projeto, sim, já com uma certa dimensão, cerca de 3, 3 mil, mil metros quadrados, metros. são dois edifícios principais em que há a Casa-Mãe, a chamada mesmo Casa-Mãe, que é uma reabilitação e depois um novo edifício com 22 quartos, chama com um edifício de raiz maior. E, em Lisboa, a Rua do Ouro, o edifício Rua do Ouro, que é uma promoção, uma promoção do, o nome do nome empreendimento é Ouro Grande, que tem sido bastante premiado e nós estamos muito contentes por isso, que é uma área bastante maior que ainda que a Casa Mãe, de cinco, cinco, cerca de 5 mil metros quadrados e são 55 apartamentos, eram quatro edifícios que foram integrados num só e pronto, é um, é um trabalho muito extenso. Temos projetos na iluminação. Este. Este aqui não se vê bem, mas é o um lustre. Foi uma, uma vez muito, muito, há muitos, muitos anos, que nos pediram, não sei porquê, para fazer uma escultura para a entrada de um novo empreendimento que se chamava Lisboa Lofts. Era um antigo edifício fabril, ali junto à Avenida da Índia, em Lisboa, e que, por acaso, era a fábrica da Osram, das lâmpadas. Por isso, resolvemos o problema da escultura, criando, naquele pé direito que era altíssimo, este, este, esta esfera suspensa por cabos elétricos com 177 lâmpadas da Osram. Desta forma, achamos que se calhar isto pode -se chamar um trabalho de design. Mais do que de light design. Mas, abaixo, também quase imperceptível neste, neste caso, mas depois vocês verem no site, podem, podem ver, tem, tem mais imagens. É a estratégia de iluminação do Castelo de Palmela, que está aplicada e que foi desenvolvida em parceria com os Leiter, que são os colegas nossos, em que é um arquiteto e uma engenheira eletrotécnica. Este projeto foi muito interessante porque houve uma abordagem histórica há toda a volumetria, a torre de menagem, as várias, as várias muralhas com as várias épocas e, no fundo, a hierarquização de todos esses elementos e utilizar o vocabulário da luz para os enfatizar ou para, ou para os tridimensionalizar. E é, uma, e é um projeto que se vê desde Lisboa, portanto temos muito, muito gosto neste, neste projeto. E o último projeto que está aqui apresentado, embora tenhamos outros de, de iluminação, é uma é na lindíssima cidade de Évora, Serpa. De Serpa, de Serpa desculpa. <risos> Mas que, é, que, é muito, que tem uma, uma característica muito mais rural, muito menos urbe, em que trabalhámos, fomos convidadas pelo, pelo Alberto Caetano, o arquiteto Alberto Caetano, que estava a fazer a, a reabilitação daquela praça que era Próclo e e, no fundo, tivemos que fazer uma luz, mas aqui era uma luz quase imperceptível, porque a, a, a poluição sono, a lumínica que poderia surgir dali é, poderia ser muita, ir muito contra de, a, os interesses daquele, daquele lugar, que é, que é tendencialmente rural, e sentimos a luz do luar ainda. Isto, penso que é capaz de ser o que nos torna um ateliê de arquitetura mais singular do que o normal. É porque nós temos um trabalho já de longa data, desde 2003, que trabalhamos com a zelajaria, em que trabalhamos, sendo arquitetas, e esta formação de formação é perceptível nos trabalhos que vos vamos apresentar, a uh, Catarina e eu tivemos muito tempo fora, voltámos para Portugal e o azulejo foi uma oportunidade que nos surgiu por acaso mas que foi como o, o, o, o prémio de ter voltado para Portugal porque é um material pelo qual uh, nós e muita gente se apaixona quando começa a trabalhar com ele aqui em Portugal e com toda a expressão plástica que se pode ter através deste material, em geral são, são trabalhos em espaço público e somos convidadas pelos arquitetos como quase uma especialidade, integrando a equipa e a equipa relativamente aos azulejos até é composta por vários elementos. Temos os restauradores, as pessoas que fazem as limpezas, os historiadores e nós somos quase sempre, somos sempre uma solução criativa, portanto entramos como artistas plásticas. Nessa altura não somos arquitetas e às vezes é muito bom porque é uma, é uma profissão bastante, de bastante endurance. Nós hoje vamos apresentar quatro projetos de azulejaria, pensando muito no que vocês estão a estudar e, que, e esta maneira, no fundo, que é um bocadinho, não vou dizer pioneira porque há muita gente a trabalhar o azulejo mas tentando ser, de uma forma original, a, a contemporânea. e contemporânea, o azulejo. E vamos também apresentar-vos dois pequenos projetos de remodelações de interiores, onde, que é um espaço comercial e um espaço residencial, em que todo o trabalho do material em si, do encontro material, das soluções arquitetónicas, tem uma escala que poderíamos explicar nos grandes projetos, mas estes pequenos projetos, que nós gostamos muito também, não pelo, não pelo valor dos honorários, mas porque servem, de, muitas vezes, de laboratório para futuros projetos que, estão, que são muito mais trabalhosos e extensos, e aqui, muitas vezes, conseguimos experimentar materiais com, e temos um tempo que não temos para os outros projetos. Eu, agora, passei, passava a palavra à minha irmã Catarina. Para fazer a apresentação <risos> Sim. da parte cerâmica. Uh, olá, outra vez. E, como a Rita disse, nós vamos apresentar quatro projetos. Este, este é o primeiro, chama-se Cota Zero, é uma intervenção plástica no terreiro do Passo e é integrada no projeto de arquitetura do, da Siena da Costa. Uh, e o, o cliente é o Metro de Lisboa. E, e, e o projeto passou-se entre 2006 e 2010. Nós, o, os arquitetos, estavam a trabalhar no projeto há mais tempo. Ops, é é para trás, para trás. É. O Terreiro do Passo. Este é o edifício do, da estação Sul-Soeste, que, que vai sofrer uma, uma ampliação. O, o, o edifício é originalmente do, do arquiteto Cotinelli Tel. É um edifício construído em 1932 e tem a particularidade de ter duas fachadas principais, a fachada sul e a fachada norte. E, e, e como o edifício público é muito. tem esta permeabilidade de, de, de passagem. Passam por aqui quatro, 40 mil passageiros por dia e é impressionante a quantidade de gente que chega de barco todos os dias para a Lisboa por aqui. O projeto de ampliação do do, do atelier da Sena da Costa uh, quer fazer a ampliação a uh, ampliação deste, deste edifício, deste interface. Ele sempre foi interface porque era daqui que se apanhava o o, metro, o, o, o, o barco para apanhar os comboios para, para todo o sul do país. Por isso era quase a primeira a primeira primeira parte de uma, de uma viagem é uma, uma atravessar de barco para depois a, a apanhar o comboio por isso ele sempre foi interface mas mas com esta ampliação que permite mais passagem de mais pessoas mais passageiros por dia uh, também é feita a ligação ao metro por isso ainda mais interface ele fica esta é uma imagem que não se vê muito bem mas consegue se entender aqui o edifício antigo e e a ampliação que, que, que basicamente é adicionado este corpo que permite mais mais passageiros e este e, e o, o edifício antigo que é que é constituído por este grande hall e esta sala a sala de bagagens que era uma sala de mais de secundária passa a ser o, o segundo grande hall da, da estação e é nesse hall que nós vamos trabalhar ele a ideia é nunca esta é nunca se superpor, ao que este que este grande espaço nunca se sobreponha ao edifício original por isso é quase como feito um, um chapéuzinho cá atrás de, de forma mais bem, aí, bastante andar é, para trás e aqui, tá, e, e aqui temos, temos o, o nosso teto que fica a meio do, do edifício e aqui conseguimos ver o, o, o corte do edifício e, e, e esta nova ligação que é criada com, com, com, esta, com o fluir da chegada do, do, do, dos passageiros através do metro. Imagens ainda de, de, de época, onde se consegue ver a grande, o grande edifício com, com, com o tal a zona de, de bagagens. Esta imagem já é da construção. E agora entramos, vamos entrar no grande espaço, que é o grande átrio, que vai ser a, a matriz do fundo no, do desenvolvimento do projeto. O, o, isto é a, o átrio principal e... E esta é uma imagem do, do, da perspectiva que, que o, que o ateliê da Senda da Costa pretende para este espaço criar. O nosso trabalho foi intervir neste, neste teto, que tem cerca de 23 metros por 17 de largura e 5,60 e de altura. Isto é uma grande superfície que. Tem a particularidade de, de, de ainda ter as escadas rolantes embaixo. Para o início do projeto, fomos, no fundo, estudar o que é que se passava no, no, no edifício grande, porque, no, no grande átrio existente, porque era, era a coisa mais parecida que tínhamos com o que seria o nosso projeto e apercebemos de, de uma série de coisas, da penumbra, que é que existe sempre neste edifício. Também entramos em contra-luz, geralmente se vimos de terra ou de barco, se vimos, se, se vimos de, de, de sul. Mas ao, este, este edifício é sempre, aparece sempre muito em penumbra, até pelo, por o, o olho estar muito exposto à luz. E, e quando se chega aqui, quase que é preciso um tempo de habituação para, para, para o... Para o para ver o edifício e isso foi um, foi um dado bastante importante, a permeabilidade do edifício e esta profundidade e a permeabilidade até, até nisto não temos pássaros que vão lá dentro, é mesmo o um interior quase um, um edifício muito interior-exterior nós gostávamos de, de explorar este, estes limites deste, deste espaço e, e, e, e com este peneuvatro tínhamos essa oportunidade tínhamos esta este material que é o azulejo que reflete a luz e que, que reflete o espaço como às vezes quase como um espelho e, e, e ainda mais o, o, esta nova dimensão da, da chegada desta grande escada pelo, ao espaço ao centro do espaço pois isso algumas imagens que achamos que eram importantes trazer para aqui que, que fazem parte da, da história da arquitetura que uh, a sala Deleace do Leonardo da Vinci em Milão é uma, uma uma sala que está a ser restaurada. Recentemente está a ser restaurada e tem temos estas pilastras que se transformam em árvores e, e esta, a copa que faz o grande teto, são são projetos que, que de alguma de alguma forma se relacionam com o nosso projeto. O, o Parque Güell em Barcelona do Gaudi com aqui Relacionamos-nos bastante por causa da parte cerâmica, né, toda revestida a cerâmica. Também é um edifício, isto é completamente é só, não é fechado, é aberto. E o Frank Lloyd Wright, o modernismo, e esta, esta imagem parece-nos relaciona-nos muito com, com o nosso projeto e, e esta, esta relação. De, das colunas e do capitel, no fundo, mesmo no, numa arquitetura moderna, há referências à, à, à arquitetura clássica e a todo o estudo do, deste filtrar da luz. Por isso estas imagens, estes projetos, foram também, de alguma maneira, inconscientemente referência na nossa, no nosso, na, na nossa resposta a este sítio. O sítio é, é para nós, este é o, o nosso sítio. É a cor do, do sítio, do, a textura do, do mar, é praticamente a textura do rio, neste caso, é praticamente a textura de uma parede de azulejo. E, e daqui começamos a, a ver, a, a pensar neste, neste teto que será revestido a azulejo e, e, e esta relação com, com o rio. E, e algumas referências de, de artistas que trabalham sobre a superfície da água e, e como ela pode reagir às, às coisas que podem ser desde uma pedra, ou uma gota, ou uma coluna. E, e começamos isto, é uma imagem que nós, em arquitetura, chamamos de imagem de conceito, que é onde começa o nosso projeto. E o nosso desenho inicial é, é, é, é esse mesmo, é a reação. Do do, do do nosso teto à existência destas colunas. Uh, ainda não referi, mas um, um dos motivos que, que nós fomos convidadas para fazer este projeto pelos arquitetos foi o facto de sermos arquitetas. E, e eles queriam que a relação com, com a nossa resposta tivesse a ver com o espaço. E era, isso era um, uma, uma coisa importante para eles. Aquelas linhas transformam-se nesta métrica, nesta métrica que tem, que é feita de azulejos 14-14, que é o um azulejo típico português. E, e o teto é, é, é feito com 10 tons, 10 tons de, de branco e azul. E, e começa a surgir... Ok, I'm gonna começa a surgir uh, o, o que nós estamos a, a, a, a explorar. Nós aqui, como eu dizia nesta, nesta, nesta inicialmente, queremos explorar os limites do espaço e, e, e com este material que é que espalha tem esta capacidade também de espalhar o espaço. Queríamos, queríamos uh, explorar esta, esta estas dimensões estas imagens são de uma maquete que fizemos à escala 150 uma espécie de chapéu do professor Pardal e, e esta imagem é é uma imagem importante porque é a vista de, de, das escadas rolantes a vista de, da chegada ao, ao espaço de, de, deste desta nova maneira de, de, de entrar no espaço o painel o painel aqui maior e, e o esquema de assentamento. O esquema de assentamento foi, foi um trabalho muito infinito e onde, onde temos aqui parte do painel, tínhamos 24 desenhos de, de, para a folha de assentamento, o, os tons vai de 1 a 20, sendo o 1 branco e o 20 preto e é, isto tudo são tons de azul e cada, cada, cada tom ficou com, com uma cor de código e, e temos quatro tipos de azulejos, o plano do, do, do, do teto, os redondos para as colunas, a, o, a cantoneira para as laterais e quatro cantos para os quatro cantos e que tem três faces, uma cantoneira de três faces. Uh. Daqui passamos para a fábrica e para a escolha das cores. Inicialmente, o projeto, quando nos foi uh, pedido, era, a ideia era usarmos o, o verde e, e começamos e rapidamente voltamos, fomos para, para os azuis porque o projeto se direcionava todo para aí. E começámos a, a experimentar as cores, as cores as cores que na, na fábrica. E, um, nesta procura do, de, de, da gradação certa. Aqui vem, este branco ainda dá-lhe um salto, este ainda está muito escuro, e, e continuou, foi um trabalho longo, foi desenvolvido todo este projeto foi desenvolvido na fábrica Viva Lamego. Aqui já temos uma, penso que já é o final, é, os 10 os tons mais claros. E depois temos os 10 tons mais escuros. Os 20. São 20. Que os 20 são aplicados nas colunas. Onde a coluna chega cá abaixo preta. Quando, quando, quando toca no chão, chega, chega preta ao chão. Isto algumas imagens já da construção. A coluna. Estamos a testar como é que ela reagia, existe uma luz zenital toda à volta e, esta, e queríamos enfatizar também isso, e isto eram umas experiências no <risos> local, <risos> high-tech, High -tech. E, e a construção, a construção no exterior e, e, e a construção no interior. Construiu-se este grande, esta grande plataforma, este andai que ficou 1,70m de altura e que e que foi foi a base de... que connosco, cá fora abrir caixas e enumerar tivemos que numerar cada cada uma das, das caixas porque a, a tonalidade era, era, tão, era tão era tão pouca a diferença entre tons que era necessário mesmo ter um número senão não só bast... não, não nos orient... ninguém se orientava e depois as caixas vão para cima, para a tal plataforma, de, de, a 1,70m, e, e, e são colocadas. E foi um trabalho que durou uns 4 meses. Depois apagaram isto tudo com, com álcool. E depois foi, foi um trabalho sempre muito empolgante e principalmente no dia em que se tirou o andaime foi este e finalmente conseguimos ver a uma distância a distância que, se, que era para ver o, o projeto e ter esta imagem que ainda só tínhamos das maquetes e dos, e dos e dos outros trabalhos que tínhamos feito nesta fase foi muito interessante porque foi o, o no mapa de trabalhos foi o primeiro acabamento a ser terminado no espaço foi o azulejo, por isso o espaço estava todo muito, muito cru. O único acabamento era o azulejo e só o azulejo é que, é que, é que estava terminado e, e fazia. e tem este, este, esta delicadeza e este acabamento que, que fazia um contraste muito, muito bonito. Ainda ainda, tenta, ainda pensámos se seria de não revestir as colunas, mas, mas não o nosso projeto era mesmo para implicava mesmo esta tridimensionalidade que que, que nos parece mais eh, que melhor completa o projeto aqui já com as colunas com as colunas revestidas e, e acontecer o que nós esperávamos. aqui, finalmente, a chegada, ou, ou, a, a, a chegada que tanto esperávamos, a chegada lá acima, e imagens finais do, do, do projeto. Que... Eu devo dizer que a melhor maneira de, de ver este, este, este projeto é ir lá. Por isso, isto era no terreiro do passo, é o metro e se forem a Lisboa acho que a melhor maneira de ver este projeto é, é mesmo lá no sítio nós tivemos duas visitas guiadas recentemente e, e é um alívio de estar finalmente estar no sítio a mostrar sem ter que explicar e, e com uma série de que é muito, é, muito, é a maneira. Passamos para, o, para outro projeto, o meu vai-vem. É uma intervenção plástica no elevador da BICA, integrado no projeto de reabilitação urbana da BICA, da autoria de Três alunos da Ponte. O cliente, neste caso, é a Câmara Municipal de Lisboa e o projeto durou três anos, de 2010 a 2013. Antes de iniciarmos o, o, o, a explicação do projeto temos que apresentar-vos o azulejo cinético, que foi criado em 2002, que falava a Rita, falava no início de, desta volta da Rita e, e minha para Lisboa e, e, e, a, e a relação com o azulejo. Durante, na, na Viúva Lamego fizemos uma, uma série de experiências e com o Duarte Garcia, que era um dos diretores e donos da fábrica da altura, desenvolvemos este azulejo, a que demos o nome de azulejo cinético. O azulejo cinético tem este, esta superfície em zig o que permite, ao aplicar a cor, de um dos lados ter, ter diferentes leituras, conforme a orientação que, que ele é observado. Este projeto deu, deu origem a vários, a vários projetos, Uh, há uns, uns mais efêmeros que outros. E... Ai. Este é o painel 8Z, na apresentação. Ele foi uma apresentação na União Internacional de Transportes Públicos em Madrid. Foi a primeira vez que, que, que apresentámos o projeto publicamente. Uh, em perspectiva um A, em, outro Z, e de frente ele mistura-se e, e perde-se. Este, este foi outro. outro projeto que, que está na sede da União Internacional de Transportes Públicos que tinha também, era uma dimensão maior, um projeto que tem 6 metros por 2 metros e qualquer coisa e, e, e misturam, utilizamos seis palavras que se misturam e são lidas conforme a orientação do, do observador elas vão -se, vão se descobrindo, quase é um um low-tech dos quadros eletrónicos este foi um projeto de dois painéis, é o painel presente de 2009 e o presente de 2011. São dois painéis que, que também usam a palavra e, em perspectiva, este, neste primeiro painel consegue-se ler passado e, e, e no outro do outro lado, futuro. E, e no meio, não se, não se consegue ler nada. É esta mistura de palavras e é preciso caminhar para, para no fundo, conseguir a leitura E o outro painel, que, que também se chama presente, 2011, é só legível de, de, quando se está em frente a ele, que é o presente, que lê-se presente. E, em perspectiva, as palavras aparecem. Ai, estou sempre a fazer errado. Este é o, o, o Metro de São Sebastião XII, foi um projeto que, que onde trabalhamos com a artista plástica a Maria Kale. Na altura, a Maria Kale tinha 92 anos, já era bastante velhinha, mas ótima de cabeça. Por isso, nós acabámos por desenvolver o projeto, baseando, a ideia foi sempre basear no, no cinético, e criámos um alfabeto para pastação, Era onde pegámos no azulejo cinético e desdobrávamo. e no no seu... quando mais, mais dobrável de todos, ele é branco e é plano. E, e, e no fundo, foi um jogo, um jogo de texturas e velocidades para, para conseguir fazer padrões. E, e, e, de alguma forma, nós estamos bastante o, o, o trabalho da Maria Cale e, e como é que os padrões são aplicados na parede, como é que eles reagem, como é que, como é que, como é que eles podem reagir à Algumas escadas, parece que, que, que, o, que o azulejo que parece pacífico, quando se começa a observar aquelas paredes, começa-se a, a perceber que, que, que, que há toda uma interação entre a arquitetura e, e, e as pessoas. E foi isso que tentámos uh, explorar na, na estação, criando quase estas ideias de, de, de arrasto de sombras. Fotografias são péssimas, são, são da construção, não, não temos boas fotografias. Ao contrário de quase todos os projetos, este não, não teve uma base de arquitetónica muito precisa foi, e, e isso prejudica bastante o, o, o trabalho. São as zonas de, de túnel, o cais, e finalmente chegamos à Bica, que é este, como todos uhum. sabem. O elevador da bica, em Lisboa, este elevador que vai para cima e para baixo. E a nossa apresentação e o nosso projeto é, é, no, é neste. São estes dois, é neste A intervenção é, é, é nestes dois muros. Estes dois muros também partem, partem de.. Do, do pedido de, de revestir estes, estes, estes muros com azulejo cinético. E a nossa, a nossa, o início do, do, do trabalho começou já com a dualidade, com esta ideia de, ter, de ser, não ser um, um painel, mas dois, e esta, este confronto entre os painéis, que também nos li, ligava-nos sempre ao sítio a esta ideia do, do elevador contínuo da, da continuação do, do movimento do, do, do elevador e, e e também nos passou pela cabeça usar a palavra e porque já já tínhamos usado a palavra várias vezes com este trabalho e nunca no, no, numa situação permanente e, e, e pensámos em, em algumas hipóteses início e fim de volta e depois acabámos Uh, por uh, avançar para a solução do vai vem. O projeto ficou a chamar-se vai vem, mas não usámos a palavra e usámos apenas setas, uh, sinalética neste caso, porque foi a forma uh, mais sintética de, de intervir neste espaço. Tal como, como falava anteriormente, uh, este sítio acaba também por, por nos por dar ele próprio a, a dar a, a resposta a, a, ao nosso projeto e esta existência do elevador foi, foi um, um, grande, um dos grandes motivos. Uh, para o projeto temos oito, que foram criados oito azulejos diferentes, sendo um deles branco plano, e, e o azulejo cinético, quando é ou é todo de cor, ou todo branco, ou. Preto para um lado, preto para o outro e as peças de remate. Tem uma série de. parece mais simples do que é, mas acaba por ser complicado. E esta imagem é do alçado nascente, que, que, que o outro o alçado é muito semelhante, mas que. e é a imagem do alçado. E podemos ver como é que ele se compõe em duas imagens. Acho que toda a gente conhece aquelas Nossas Senhoras que abrem e fecham os olhos. Praticamente <risos> é. <risos> o sistema é esse. São estas duas imagens e, e que aqui não, não é, é escala, são é? acionadas pela, pela, pelo, pelas pessoas que sobem, sobem e deixam a bica ou, ou estão no elétrico e no fundo podem ver estas, estas imagens. O resultado final são estas, é a sinalética, estas setas, como dizia, agarradas ao sítio e, e à função dele. E umas setas que, conforme o observador estiver, tem visões diferentes. Dentro do elétrico, de frente, que acaba por ser uma, uma, uma imagem bastante abstrata. E depois, em perspectiva, onde as conseguimos ver... Aqui, bastante mais definido, e a, e a mistura das duas imagens que faz uma espécie de humoré. O elétrico também estava... <risos> vestido, <risos> estava vestido <risos> de, de, de, <risos> de, de azulejo. E, e esta imagem eu gosto particularmente, porque... Consegue-se perceber bem as duas imagens que, que, se, que se unem em a relação com as escadas e, e, a, e a contínua circulação das pessoas no, no, no espaço é que cria a leitura, de, possibilita a leitura destes painéis. Mais outras imagens. E pronto, este era... O, o nosso tra trabalho com os Azeleiro de A Avenida da Índia é, outro, é outra, uma, outra intervenção plástica na, numa fachada, neste caso, oh, não. Que, também é integrado no, no, que também é integrada no, no edifício de, um, de uma realização feita por uns arquitetos, que é o Appleton e Domingos. O, o cliente é a Câmara de Lisboa e o projeto demorou do, do dois anos. Esta imagem é o é do edifício antes da intervenção. Aqui, hoje em dia, está o mate, Já é, é este, mas esta imagem é antes disso. E, e o edifício é o equipamento da câmara. O, os arquitetos que, que, que pegam neste projeto vão pegar nesta, nesta fachada, que é uma bastante neoclássica, e terminá-la. Nitidamente, ela percebe-se que iniciou e nunca tinha sido terminada e eles fazem esse trabalho de terminar. Este é o alçado, como fica no final. E, simultaneamente, neste alçado, temos um azulejo. Este é o antes, antes da intervenção. Temos um azulejo, o edifício vai ser terminado. Esta métrica continua. E, e temos este este edifício, que é um edifício inicialmente do século XVIII, revestido com este azulejo do século XIX. É um azulejo de estampilha, não é especialmente bonito, é bastante industrial para, para, para a época. E, e temos este azulejo de estampilha e a faixa, que são que são as nossas pré-existências. O azulejo, já em si, como vê, este é uma parede antes... Ele, ele já já não é igual, não é? Este e este não são iguais. E, e há, que há uns mais borratados que outros. Há outros, há uns mais bo, borratados. Os, os, os fundos também são diferentes. E, e nós sabíamos... O, o, nós, o, o, os, os arquitetos não queriam fazer a réplica do, do azulejo, porque achavam que que era que não era um, um exercício interessante para uma reabilitação. E não, e não também não não não gostavam particularmente dos azulejos para isso. Mas e então nós fomos chamadas para para no fundo ajudar a, a colmatar esta esta lacuna, neste caso são 70% dos azulejos da fachada que faltam revestir. E cada está, estes azulejos não é 14x14, 14, é 13, qualquer coisa, que deu ainda neste imensas dores de cabeça e o original é este o azulejo existente de estampilha do século XIX e a nossa proposta foi pegar no, no azulejo e na técnica utilizada e, e revelar no fundo a sua técnica desfazendo o desenho e, e, e criando para além do existente mais oito, oito azulejos diferentes que vão largando o desenho e criando as lajes diferentes até ao branco. A faixa também usámos, mas mas manteve-se. Esta imagem é no início da obra, onde estávamos longe de, de, de estar numa situação ideal, estávamos muito... tínhamos, tínhamos ainda muito para apurar. Aqui, é, o, é o, uma imagem do, do, do alçado poente, onde, onde vemos que o, o, a prioridade de, do assentamento. Até a dois metros o, o azulejo é sempre existente, por isso o, o passage, a pessoa que passa na rua tem sempre relação com o azulejo antigo e, e depois só para cima é que ele, dos dois metros é que ele começa a ser substituído por outros, pelos novos. E a faixa é utilizada só na parte de baixo também. E depois, para cima, já se sobe com, com, com os leis novos. Isto já é a aplicação do, do novo. Mais acima. Assim, assim. Até chegar ao branco. Aqui temos a, a, os, três, os três alçados abertos e, e se percebe a ideia do peso que queremos ter em baixo e a leveza para cima. Alguns desenhos do, do, do assentamento do, do alçado sul, aqui um zoom e os desenhos que utilizamos para, para o assentamento. E aqui é uma imagem ainda no andaime, onde já conseguimos detectar os antigos e, e os azulejos novos nesta mistura tentar e tentar puxar puxar por esta vibração que, que mesmo que existia já com eles todos iguais mas queríamos puxar por essa por essa vibração são imagens finais estas já, já do, esta é uma vista aérea ou com, do edifício terminado. E obviamente esta alameda de árvores também teve, teve impacto na, na, na estratégia. A sombra que ela cria teve, de alguma maneira, também nos levou a, para a solução final. E, voltamos chegámos a outro projeto, ao último, ao último do, dos azulejos. Mas é, um, chama é uma intervenção no, no Passo da Rainha, uma homenagem a Catarina de Bragança. É um, o cliente foi a, a Freguesia de Arroios e a Câmara Municipal de Lisboa. O projeto desenvolve-se entre 2014 e 2016. O Passo da Rainha é uma... É um, é uma uma zona em Lisboa, perto do, Martes, do campo Mártires da Pátria, isto é a Avenida da Liberdade, e, e o campo uh, o pá, é aqui. Opa. Pronto, uh, a planta de colorização, os nossos painéis, vamos, os painéis que vamos revestir são estes dois, tal como o, o, o elevador da bica são dois painéis frente a frente. Eles não são iguais, mas, mas quando, se, quando se está no local não se sente tanta diferença como, como aqui na, nesta imagem. E, e era uma intervenção a, a, a, a esta intervenção que quer celebrar a, a presença da Catarina Bragança neste local. Que já existem, na realidade, três outras, outras, outras formas de a celebrar. Uma delas é o Passo da Rainha, que é o, o, o, Passo da Bem, o Palácio da Bem-Posta, o lugar onde que, que marca o regresso da dona... Catarina de Bragança, a Portugal, em 1693, quando ela deixou de ser rainha da Inglaterra e o rei morreu e ela, e ela volta a Portugal, e o rei de Inglaterra, e, e tem um busto, também, à porta do, do palácio da rainha. As nossas paredes são, são estas, são estes dois muros de suporte que, que, que vão ser a base da nossa intervenção. E o que nos pediram foi que estas estes dois muros também viessem a celebrar a, a, a presença da Rainha e que, simultaneamente, se fizessem uma, uma relação do passado e mesmo com, com o presente e futuro muito muito presente. E uma série de coisas que nos fizeram desenvolver o projeto. Um deles foi o cortejo da Rainha, a celebração da sua passagem. Na na, na, investiga, na nossa investigação deparámos imensas vezes com embaixadas da rainha, com a rainha a passar de um sítio para o outro. Isto é, isto é um painel, de, é um detalhe de, de das leis da Embaixada de Itália em Portugal, que retrata a partida de Dona Catarina de Bragaça para, para a Inglaterra, quando se foi casar com, com, com o rei. E, e, e para além deste painel, que, que por acaso está mesmo ao lado, na Embaixada de Itália, eh, encontramos muito, muitos, muito este, esta este retrato de, das pessoas que vêm celebrar a passagem de, de, da rainha e vê-la passar. E essa e essa ideia de cortejo uh, apareceu, e a ideia de, de celebrar, e esta esta coisa de trazer as mantas para para para a rua, na passagem de alguém importante, pareceu-nos uma, uma, uma forma de... que que, que estes morais de alguma maneira pediam até pela sua a geografia e depois existe a azulejaria do século XVII que são os tapetes que uma descrição longa do que é que é os tapetes basicamente é é, é o azulejo em padrão que reveste o, o, o espaço inteiro e que marca a marca mais característica do azulejo setecentista. centista encontramos-nos nos, nos repetitivos de padronagem, chamados tapetes, é essencialmente nos espaços internos das igrejas que os tapetes se dilatam com mais facilidade, revestindo as paredes desde o chão até ao teto, envolvendo os arcos, cobrindo também os vãos de portas e janelas, nichos, capelas, abóbadas e todas as superfícies desadornadas. Este, este, quem diz é o, o José Meco, que é um dos grandes especialistas do azulejo em Portugal, e, e temos vários exemplos. Este é um painel de azulejo contemporâneo da Rainha, que é o painel, chamado Camélia. Está no Museu do Azulejo e outros espaços interiores, até no Rio de Janeiro, Ericeira e Santarém. Esta ideia de, de, do azulejo padrão que reveste os espaços todos. E depois existe a ideia do chá das Cinco, foi esta. esta esta rainha que levou para a corte inglesa o hábito de beber o chá às 5 da tarde. O chá em Inglaterra já existia, mas era utilizado num modo terapêutico e foi a rainha que introduziu este esta, esta hábito, que, que, que depois que nos leva ao nome 5pm, que, que está sempre associado um pouco a esta, à hora do chá. Então, o nosso projeto basicamente tenta reunir estas coisas. É uma resposta ao lugar, à, passagem, à celebração para a Passagem da Rainha, o azulejo do século XV XVII e, o, e, o, e a porcelana do chá azul, do chá das 5. Para resolver o, o, o projeto, a pa, a, escolhemos um, um azulejo. É um azulejo que ainda está em fabricação na fábrica Viúva Lamego de um padrão que eles chamam o AP, que é azulejo padrão uh, 198, da fábrica viva Lamego, que é um padrão que é contemporâneo da, da, da rainha Catarina de Bragança. E este padrão é formado com a rotação do azulejo em torno de si próprio, que cria estas flores que e este é o padrão que nós depois vimos a chamar o padrão tradicional e criamos outro padrão que é o padrão de... novo onde o que nós chamamos o padrão contemporâneo que é composto por quatro azulejos mas que ele não, não roda e, e faz a base do nosso projeto é de repente temos uma uma a base que, que, que com o mesmo elemento Fica totalmente diferente. Então é, é, é na junção destes dois padrões que, que vamos criar o, o, o, o os nossos painéis. É, a proposta no fundo é um módulo, dois padrões, cinco azulejos. Para além do do, do, do azulejo, do padrão tradicional, nós vamos pegar no azulejo e duplicá-lo e, e aumentar a sua escala para poder fazer. Uh, o zoom do, do, do padrão estas são algumas imagens da montagem onde se consegue perceber este blur é? este, este esfumado que é o tradicional que se funde com, com, com o padrão contemporâneo e aqui no centro este, o zoom do padrão tradicional são imagens já do, do da construção, do assentamento, neste caso. Esta imagem consegue-se perceber bastante bem esta ideia do, do, dos, dos vários padrões: o padrão contemporâneo, base, esta espécie de auréola que é o, o, o padrão tradicional e, e no centro o zoom do, do padrão tradicional. E sem isto, era, era, sem estas, no fundo, estas linhas uh, que ajudam a, a construção. Seria praticamente impossível a construção deste, deste painel. E aqui temos mais a, outra vez os ladrilhadores. Esta imagem é, é boa porque também nos lembra como é, que, como é que este azulejo de repente desaparece e fica espalha. É, é uns, praticamente um espalho onde, onde o padrão desaparece. E finalmente, imagens do, do, do projeto terminado, que são, foi, foi inaugurado a 25 de novembro. 25 de novembro é, é a data de nascimento da Catarina de Bragança e também de, de, é o dia de Santa Catarina, por isso é que ela ficou Santa Catarina. Isto é uma, uma, um dado importante do, do, do projeto. Temos num canto o, uma, um poema. Uh, feito pelo poeta da corte, Edmund Walter, que escreve um, um poema dedicado à rainha no, em, em 20, no, no seu aniversário e, e escreve, escreve uma série de coisas onde fala de, desta rainha que traz, fruto, faz, traz hábitos Best herbs e, e uma série de coisas que. que, que e há hábitos novos para, para a corte. E temos o, o em cima o painel em inglês e em baixo que não se vê. Tem, temos a tradução em, em português. Porque a língua original é, é, é, é o inglês do painel. Pronto, e agora algumas imagens. Consegue-se ver bem a mistura dos padrões? Vamos então agora apresentar aquelas duas, as duas pequenas remodelações de que falava há pouco. E este microfone está aqui. Uh, e estas duas habitações são uma é para, para habitacional e a outra comercial. Este, este esta primeira Bac. É um, é uma, já é um segundo projeto que fazemos para um, o, mesmo, o mesmo cliente, que é um casal de franceses que fez o seu, o seu apartamento em Lisboa. Viu o nosso trabalho e depois como, como, convidou-nos para fazer o projeto em Lisboa e quando acabámos o de Lisboa, convidou-nos para ir a Paris fazer o, este projeto, que para nós era assim um bocadinho deslocalizado, mas, mas, mas o cliente valia a pena pela, pelos desafios que sempre... Nos deu e que nos mostrou, embora as superfícies fossem, não fossem muito grandes. Era um casal que morava, é um, é um casal nos seus 60, portanto, os filhos já estão todos fora de casa, moravam numa casa grande e então foram aproximar-se mais do centro de, de, de, da cidade para um apartamento que tinha relativamente tipo, cerca de metade da área que eles, que eles estavam habituados. A ter, por isso deste, tem, tem que se ter em conta esta dimensão de, de redução de escala, mas para eles não se sentirem encafoados nesta área que penso que 82 metros quadrados. A localização é: é aqui está é, é o Museu do Louvre, a Pirâmide, a Ponte pont e aqui a Rue du Bac, e aqui é Saint-Germain Boulevard Saint-Germain-des-Prés. E é dentro destes quarteirões, que são os quarteirões de Paris, são, muitas vezes são gigantes e têm ruas interiores. E é numa destas ruas interiores, com uma fachada virada a norte, mais, mais desafogada, que se localiza o apartamento no terceiro andar. Esta é uma visão da rua do cruzamento do Boulevard Saint-Germain e aqui a Rue du Bac são zonas muito densas, onde tem que se fazer uma otimização total das áreas. Isto é, é os interiores da, do, do, do, da rua, a tal rua inter... Ai, desculpa, já. Da rua, do interior, destas ruas interiores destes quarteirões, a entrada... Este, isto é a porta da rua, rua interior, e depois aqui temos os acessos e o interior das escadas comuns. Já à vista para, para norte, né, onde, onde se sente mais vegetação, onde há, onde há mais, mais. as passadas estão mais afastadas e depois a rua sul, que é um bocadinho mais estreita. Portanto, havia aqui uma, uma questão de uh, aproveitamento total e, e da luz, que era, que era realmente importante. Estas são imagens antes, de, anterior, de, antes da intervenção, portanto, a casa foi comprada a uma, uma senhora que era escritora economista que publicou muito na sua vida inteira e a casa estava muito, muito vivida, muito habitada e eles queriam fazer, os clientes queriam fazer tábua rasa de tudo isto. Isto era o espaço se não tivesse nada, se tivesse completamente demolido. E tinha esta, este, estes dois, estas duas frentes, a frente norte, e, não, a frente sul e a frente norte, que eram, que eram simétricas. E havia esta possibilidade de transparência e no fundo de prolongar visualmente o espaço que era pequeno, que nos pareceu um dado fundamental, mesmo que se fosse de forma artificial, que vão depois ver que isto vai, ser, este, este vai, isto vai ser usado. Eu vou avançar primeiro para o programa. O programa era. Era um programa simples de uma casa, com todos os elementos, só que havia uma desproporção entre o quarto e a sala. O quarto é quer-se grande, a sala não não é, não tem importância. É uma, são, são, é um casal em que ela escreve e escreve no seu escritório em casa. Portanto, há um escritório. E depois, cada um deles tem quarto de vestir e casa de banho privada para eles. Portanto, há aqui uma duplicação de, que normalmente se, podiam juntar-se, mas eles querem separar Portanto, há esta temos que reorganizar desta forma. Eu já vou mostrar a planta, mas temos a, a sala a cozinha e zona de refeições como todo um espaço que depois é ou não seccionado. Já vamos ver o quarto ao lado da sala e depois numa zona mais mais recatada ao escritório. As outras são as, as zonas de de armários, quartos de vestir casas de banho. Agora vou voltar para trás. Pronto, voltávamos então a esta. Foi desta forma que nós implementámos o programa. Não através de paredes, mas através de volumes. Volumes de arrumação. Volumes de... de na, aqui na zona da cozinha, volumes de arrumos. Aqui, o outro lado, é? a ilha central com, com, com o fogão e, e, e, e a lavaloiças. E, e Depois, tivemos que manter esta parede original, uma parede mestra, que tinha três vãos. Aqui não se vê, este vão foi muito prático porque enfiámos aqui o, o frigorífico, só um detalhe. Depois, os dois corredores que contêm os, os, os chamados dressings, as zonas de vestir. E já vamos ver mais à frente na planta. E depois, tínhamos também este elemento para flexibilizar mais o espaço, para poder seccioná-lo, separá-lo, abri-lo completamente, poder -se, e poder-se modular conforme ele está a ser vivido no momento e para dar mais... mais Possibilidades de habitação e menos monotonia à a a, a vivência deste espaço. É pode ser completamente fechado, em que temos uma sala pequena, uma entrada, que não tem continuidade com o resto. Está-se de, a ver um filme, ali está-se a jantar. E, e, por exemplo, nos quartos também quer-se resguardar, aquecer. Antes já vimos. Aqui temos a, são os tais volumes, não é? No fundo, são estes, estes quatro volumes. Então temos a entrada, do, a entrada do apartamento, a sala, a sala em continuação, ou não, não é? que é atravessada por este tal biombo gigante que atravessa todo o apartamento, e a continuação com a cozinha, casa de jantar. Aqui vencemos um tivemos que pôr um degrau que nos fez, fez ter a, a bancada e a mesa de jantar à mesma altura para poder passar toda a parte dos gotos que estava localizada ali. Daqui, temos, andávamos há imensos anos para tentar pôr uma porta pivotante. Tínhamos aqui um, um metro e quarenta, conseguimos. e O quarto, o grande quarto, e as duas entradas para as donas de vestir. Este é dele, do, do cliente, com uma casa de banho, integrada no, no, no interior. E esta o quarto de vestir dela, e aqui o, a, a, o escritório, com passagem. Para, para a casa de jantar, ou seja... Um, a casa de banho. Podemos circular na, na casa, sem se ficar aprisionado em becos sem saída. A não ser... esta aqui, Temos aqui esta, este corredor que também podem ser... São, temos duas portas que podem ou manter aqui um corredor ou abrir-se uma janela completamente e ganhar todo este espaço para casa, a casa de banho dela. E deste lado usamos aquele tal efeito do espelho. Temos uma grande porta de correio que vamos ver à frente, toda em espelho, em que não perdemos. A... Temos a ilusão de estar a ver esta janela, mas estamos de facto a ver esta. E depois conseguimos não perder esta, esta, esta, esta, esta transversalidade visual que tivemos dos, dos dois, nestas quatro janelas. Temos aqui alguns cortes em que podemos ver aqui a casa de banho, não é? com as portas. Usamos uma bandeira de vidro aqui e aqui, de modo a que se as portas estiverem todas fechadas, as, ambas as casas de banho têm a luz natural. Que é a cozinha, pronto. E aqui temos a, as demolições. Portanto, depois daquilo, antes de iniciar a obra, temos estes grandes espaços, temos realmente esta, esta dupla fachada que, que queremos manter. Este é o espaço mais estreito da cozinha-sala, casa de jantar com o biombo fechado. Uma das coisas que estes clientes nos pediram é que não queriam ferragens, não queriam metal, queriam, sobretudo, madeira. Foi, foi, foi, foi para nós interessante esta, esta, esta, não, esta ausência de ferragens Exatamente também por causa de, de, de, de toda a fluidez e de não haver nenhum elemento saliente, portanto, tudo está embebido nas portas. As portas abrem ou fecham com um sistema de ímãs que as coloca exatamente perpendiculares ou fechadas. Os ímãs estão colocados no interior das portas e no teto falso. E aqui temos a relação fluida entre a sala e a, a, a cozinha, a casa de jantar. Todo o chão e toda, e toda a madeira é em carvalho, que é o, é o pinho deles lá. Tudo é, é, é, é a madeira que eles usam em geral. Usámos umas tábuas de, de uma madeira incrível. Que tivemos esse, esse privilégio de poder trabalhar com estas, com esta, com, com este chão que teve que ser. Que, a tábua chegou ao, à obra e nós fizemos o levantamento de cada uma das, das, das peças de madeira e fizemos depois uh, o assentamento da estereotomia, de como elas deveriam, uh, deveriam encaixar umas nas outras. Tal era a, a dimensão enorme delas, tentando pôr todas as uniões debaixo dos móveis. Havia peças que teve que cortar porque não entravam no apartamento, tinham mais de 10 metros de uh, mas mais uma visão. Era uma, eles tinham um, muitos serviços e muitas, louças. muitos pratos e copos, louças, e, e havia uma grande necessidade de ter uma zona de arrumação enorme, que tentámos, que tentámos responder e ter a maior... E uh, usámos uh, silvestone na, nas bancadas e depois tudo o resto é carvalho ou então folheada a carvalho. E a mesa do material da, do chão? Material, é carvalho? Ah, sim, é assim, a mesa. Esta é a passagem da casa de jantar para o escritório. E aqui no meio temos aquele tal espaço híbrido, que pode ser a extensão da casa de banho da banheira, ou um, com as portas fechadas, com uma bandeira de vidro lá em cima para garantir a luz natural, temos, uma, temos um corredor e uma passagem direta. Este é o interior da casa de banho dela, com banheira, em que podemos ver ali também a janela que garante luz natural para a outra casa de banho. E toda esta casa, em exceção do, da, da Sanita, é feita em Corian. Paredes e tudo, todo, todo o mobiliário. Desta forma, conseguimos otimizar ao milímetro todo o espaço disponível. Esta é a tal porta-pivotante. Que, no fundo, não é um espelho para se ver, é um espelho para criar uma nova ilusão de, de janela e de, e de vista. Que liga o quarto à sala. Aqui é a vista do quarto para os quartos de vestir, onde aqui podemos ver a ilusão da janela do fundo, que é, na realidade, a que está atrás. Estas são as os duas dois, os dois, uh, zonas de vestir em que todos os fechos estão embutidos na. estão escavados na, no, painel, no painel de madeira, de forma a não termos nenhum metal à vista. E aqui acaba esta, esta apresentação da, da Rue Dubac. E agora, este é um espaço comercial em Vila Moura, é uma loja de, imobiliária. Foi-nos depois deste desafio, que era quando nós lá. Pronto, esta é a localização do, do, do espaço, temos a Marina, portanto, o, o lugar é, é que eles chamam Premium, né? está aqui localizada. Esta, esta, esta loja é num edifício dos anos 90 do Mário Suakei e o interior da loja nós não sabíamos bem como é que íamos pegar naquilo porque tínhamos aqui uma um acolhimento uma entrada a nível do resto chão, com cerca de 20 metros quadrados e depois toda a loja se desenvolve no piso superior que, era, que, era é? que são os escritórios que são os escritórios a sala de faixa a receção era preciso atrair as pessoas aqui <risos> e levá-las lá para, e se fazê-las subir escadas portanto é, é, era era complicado e, aqui, está constantemente um comercial de serviço, que é a pessoa que vem aqui apanhar as pessoas na rua e dizer que ah, venha cá comprar casa, que nós temos umas muito boas, e, e, e pronto. Agora, isto é mesmo chamado vão de escada. Lá por dentro, temos uma, e por fora, não é? no fundo, a parte dos vãos, uma variedade, há uma aleatoriedade no tipo de vãos, com arquinho, sem arquinho. Uh, temos, isto é um edifício que tem cerca, não sei, penso que eram sete andares em que estes dois primeiros são comércio, em que há um pátio sobrelevado, portanto a loja tem a vantagem de ter duas frentes no nível 1, um, portanto já desafoga um bocadinho mais, mas o interior realmente era 160 metros quadrados de, disto, que era um bocado assustador, principalmente porque o programa era mesmo muito, muito intenso, muito compacto. 18 pessoas trabalham aqui nesta área de 160 menos 20, portanto, e 140. E onde? Aqui para baixo das escadas havia o um arrumo, a recepção. Uh, no andar de cima tínhamos aqui uma promiscuidade de, de funções. Também aqui uns arrumos que é para guardar aqueles painéis que diz vende-se <risos> ou vendido. <risos> Depois. Uh, temos aqui uma pessoa, que é o gabinete do diretor, que tem, tem direito a uma sala só para ele, e depois salas de trabalho, onde, enfim, tudo se junta. Depois há aqui um género de uma passarela por cima deste duplo pé direito, que é o talvão por, por, por, da entrada do, do primeiro piso, que dá acesso a uma copa ao lado de uma casa de banho, e depois aqui uma zona de arrumos. Tínhamos que, que eram os, os cacifos, que, que se manteve aí o sítio para cá. Era pegar nisto e tirar a copa do pé da casa de banho, em vez de uma ter duas, separar as salas de trabalho, as salas de fecho. As salas de fecho é onde se recebem os clientes, portanto, não convém. A sala de trabalho estão lá 18 vendedores, imobiliários a fazer contas e com quatro. Não convém misturar essas funções. As salas de fecho são sítios mais cerimoniosos onde, é, onde tem que se podia trazer um café e uma água e coisas, tem que estar num sítio mais, mais agradável. Uma das premissas que, que nós nos agradou bastante neste, neste projeto, para além da dificuldade aparentemente que isto tinha, era ter... Uh, um, um, parecer uma casa. Ser uh, homey, como se diz em inglês. Esta foi então a proposta, já de a planta desenhada, que depois vou explicar mais à frente, em que Aqui se cria, no fundo, um, outro híbrido, que é a, a mesa-escada, no fundo, em que se faz aqui uma entrada, em que se cria aqui um, branco, um banco corrido em volta de uma mesa comum, onde as pessoas todas se juntam, como se fosse uma, numa casa, é? de forma bastante informal. As escadas que nos elevam ao primeiro andar, em que temos aqui, no fundo, uma zona de receção, que acaba por ser estreitíssima. Ali são os painéis, os arrumos dos ventos e vendidos. E depois, as salas, as duas salas de fecho, que são as salas mais formais. A sala daquele senhor que tem direito de ter uma sala só para ele próprio. Uma copa, para eles poderem não estar a, a, a copa que antes estava ali. pronto Tem um espaço de copa, que ainda por cima se pode pôr ali umas vizinhas lá fora. Isto tem é um pátio fica, fica com ar mais afogado. E as duas salas de trabalho o corte pronto aqui neste corte vemos no fundo uh, o desnível e no fundo este próprio desnível também ai, também era aqui também onde podíamos puxar pelo espaço já que o espaço era tão estreito e a vizinhança tão tão feio tudo que pensámos que este duplo pé direito tem que ser assim quase a alma da deste sítio ser um sítio que uma pessoa entra e fica com vontade de conhecer mais então e também havia o, um dos briefings era também dar uma unidade à loja e demarcá-lo dos pubs e de, dos frangos assados que havia no resto do chão. Portanto, havia este, criámos este filtro, no fundo fazemos este filtro. Era um filtro que nos protegia também, não só das vistas, mas do sul, poente, e que aqui depois se desenvolve até a, a este elemento de escada e tudo isto está unido e é como se fosse uma, uma, uma superfície geradora que vai uh, delimitar uh, os vários espaços e as vistas. Depois aparece este painel, que no fundo encerra a parte pública, aquela parte do acesso direto, e depois isto é o espaço total da loja. neste nesta planta que, que, que, da fluidez visual no fundo o que é que conseguimos fazer é, é libertar é libertar toda a fachada quando vamos quando vamos passear faço faço a comparação mas quando vamos passear vamos passear, conhecer o palácio da ajuda toda a visita se faz junto à fachada através de vãos abertos e, esses, e as bolsas as salas são bolsas que dão para essas salas não é? aqui seria um bocadinho a mesma a mesma situação da libertação da fachada, como neste caso, com portas de correr, que são recolhidas e desaparecem. E quando é necessário, por exemplo, aqui na sala de fecho, fecham-se as, as portas, estas tais portas aqui indicadas em encarnado. Tudo isto são portas de correr que, que modelam o espaço tal como se queira. Se estas duas salas estiverem ocupadas, há sempre a entrada desta porta, que está sempre fechada, também com a utilização de ímãs. E toda esta zona é a zona do pessoal, aqui ninguém, não, não é a zona comum. Temos aqui a Rumos, a zona das fotocópias, a Copa e... Portanto, aqui, outra vez, as zonas comuns, né? onde temos depois mantivemos aqui a zona dos oito cacifros e conseguiu-se dividir tal, entre as duas casas de banho e eliminou-se a Copa desta, desta zona. Este é o tal filtro, o tal filtro unificador de, de toda a loja. Depois vamos ver no fim que tem. Associado, no fundo, este filtro é feito de dois materiais. Um mol que é uma cortina, uma cortina de lustor, um semi-transparente. E aqui, um rígido, para não se cair lá abaixo, questões de segurança, em que tentamos encontrar a mesma transparência, que vemos aqui, a mesma transparência de, do metal e da tela. e foi este, Esta pesquisa foi muito interessante. Aqui podemos ver a fluidez que se ganhou e aqui temos uma fotografia do que era antes. Unificamos também todos os vãos, ficaram todos quadrados porque havia uns quadrados e, um, e uns redondos. E então aqui por dentro foi fechado e por dentro e por fora há a marcação do vão na no, na, na fachada, mas ou seja, não há alteração de fachada, mas no interior ela existe. Associada. A, estas, a estes véus, não é? estes véus metálicos ou, ou textas, é, associamos linhas de luz LED pelo interior e pelo exterior, de modo a também poder fazer uma, uma, uma modulação ao longo do dia, que podia ser programada é, para, para criar vários efeitos. Portanto, temos aqui esta, a fluidez visual, é, as portas, não é a fluidez entre espaços, a unidade do espaço interior e exterior, porque dava para os dois, não é? de, fora, de fora este, este véu tem, tem um impacto bastante grande, como vão ver nas fotografias que vou mostrar a seguir. A entrada, a entrada e a recepção, esta rede também tinha que ser transparente para a pessoa cá de cima poder ver lá para baixo, espaço de equipa Sotvis, com os tais cacifos e o espaço cliente. Oi? Ah, esta estão repetidos. Antes isto eram um 3D que também ensaiámos. E este está. E estes são, são fotografias do, do antes e depois. No fundo tinha que se manter esta passarela de acesso às casas de banho, não havia outra forma. E aqui estão os tais. os tais, a chapa metálica e o, e a chapa, e a, e o rolo de têxtil. Aqui podemos ver ao fundo, vemos a transparência e, no fundo, era, foi o equilíbrio entre estes dois materiais que tivessem o mesmo aspecto, embora se fossem radicalmente diferentes. É uma chapa perfurada. Aqui era o espaço anteriormente. E isto criou uma zonas de sombra e de, de limpeza visual, embora não se perca o exterior. As salas de fecho, pronto, mudou-se mudou o equipamento, mas elas, elas estão muito condicionadas a um funcionamento. Aqui estão as tais portas de correr. No interior, estas portas todas são, são envidraçadas, por isso era uma coisa que existia já e que é importante, que ninguém esteja fechado. Portanto, há uma transparência literal em todas as... Usámos esta... Também havia a questão acústica. usámos uma, uma cor, cor de areia. Portanto, tínhamos aqui nevoeiro novo, <coughs> e areia. Não sei se é a influência das férias que passei no Minho. Mas, mas era preciso arrefecer este espaço. E aqui temos a entrada, no fundo que é o grande, o grande momento apoteótico da, da loja, que é uma zona, um espaço claro e fresco e que nos, que nos chama a subir. E aqui trabalhamos também com que fazia parte da equipa inicial e foi ele que, que nos fez esta proposta ao designer Pedro Souto-Maior que já tinha desenhado vários elementos de mobiliário e que nos deu imenso apoio e foi foi uma foi uma colaboração muito muito muito interessante aqui vemos a, a, a profundidade e a transparência que se vê do andar de cima nossa se não, não e aqui a entrada não é? e a mesa a mesa banco Pronto, só mais algumas imagens da fluidez estas cadeiras e as mesas são todas desenhadas pelo Pedro Souto Maior. Este candeeiro é do Zunta, mas este, isto é do, do Pedro Souto Maior. Vemos assim, no fundo, vemos a vista, mas enevoada. E pelo exterior, portanto. Fechámos é. um dos vãos com, com, com o logo, pelo não era necessário, até em frente aos cacifes. Ali também são as casas de banho, mas não, não são perceptíveis. E, pronto, aqui por cima desta... De, como é que é? De pan, pan, piripiri. Como é que é? Piripiri. Não sei, pois, ah, não tenho que consigo ler. <risos> The Grill de não sei quê e não sei quantos. Temos ali uma zona leitosa onde temos um controle de luz que podemos tornar mais ou menos opaca o filtro com o tal de por fora por dentro e pronto, dar dignificar neste edifício onde, pronto, onde podemos ver aqui no fundo o fechamento das janelas e a, e a unificação dos vãos e pronto, e cá para cima é o que é e é onde estamos e é a Vila Moura. Agora, para terminar, gostávamos de mostrar ah. o filme. <risos> Esqueci. É rápido, é rápido e vale a pena. Este é um vídeo, é, um, é chamado um Making Off da nossa obra Cota Zero, feita pela Graça Castanheira. Realizadora. E é curtinha. Bem, eu ia agora passar, depois de termos visto a vossa apresentação, e passar a palavra aqui aos, aos nossos alunos para colocarem perguntas e. Há questões sobre, sobre a apresentação que certo, olha, que as questões. Uh, bom dia. Uh, a questão que eu tenho é um bocado do que eu tenho assistido, não só da, da vossa apresentação, mas das anteriores, que tenho notado que os interiores estão muito reduzidos a branco e com apenas um ou outro material a criar em contraste ou seja, de certa forma, há um minimalismo uh, presente e gostava de saber a, a vossa opinião em relação se isto é, digamos, o contemporâneo que é o minimalismo e, de certa forma, como é que isto afeta uh, a intimidade das pessoas, o conforto, ou seja, porque é sempre tudo branco uh, ou seja, como é que... É que como é que é criada esta noção de conforto? É através do, da materialidade de, de, dos objetos depois impostos pelas pessoas? É mais nesse sentido. Sim, assim, nestes, dois, nestes dois projetos, há, uh, o, a Rue du Bac ela é uma, uma casa que depois foi preenchida com, com peças de arte, uh, não é branco, tem todos os elementos construção dos armários os volumes são em são em, em, em carvalho e pronto depois achas o, o que sobra o que sobra das paredes e o teto sim são brancos o branco ali é, é um branco que foi escolhido não é um branco qualquer Eu penso que é o RAL de 9.016 penso que é esse é um branco que é um necessário difusor de, de, de luz é? naquele caso para que por acaso no caso de, de Vila Moura, é, é, aquilo, é, aquilo pede, pede, mesmo, pede mesmo que seja branco. <risos> Agora, que se é um gosto pessoal, uh, se é feito por nós, há, há uma certa subjetividade no, no, no assunto, no branco. O branco é sempre uma grande questão. Nós temos outros projetos que não são brancos <risos> e que têm introdução de cor, de cor indireta, de... de de, de outras matizes que não, que não só o branco, ou... Agora, nós somos arquitetas e quando trabalhamos em arquitetura nós criamos uma base, uma base de vida, uma base de trabalho, uma base de, do que for que depois vai ser, vai ser vestida pelas pessoas, não é? Nós criamos um corpo nu, mais clarinho, no nosso caso e que depois vai ser vestido é? pel, pel, pelas peças de arte, pelas mesas, as cômodas, as, as tapeçarias, os sofás, os tapetes, a vida das pessoas que lá vão morar. Não é? Nós, por exemplo, na, na Rua do Ouro usámos também esse mesmo branco que usámos na, na Rua do Bac, que é um branco específico, e usámos um microcimento de tom rosa nas casas de banho, Uh, há muita presença também da madeira nos pavimentos e... E a cor também vem muito através dos materiais. E, e, do, e a do, pedra, e, a, e da cor da pedra... Dos da, materiais utilizados, utilizados. Também portanto é... Mais que, que a cor em assim. cima. Não é, não é um, um branco, toma lá, Sim, é um branco, mas... um branco tra, trabalhado e que depois é um branco expectante do, do, do, do que é que vai acontecer naquele sítio, não é? Não sei se respondemos à pergunta. Uh, sim, e eu, eu tenho assistido também a outras conferências de outros ateliês e hum, tenho notado muito isso, mas lá sim, está, é se tendência. calhar é só o trabalho do arquiteto e depois é. o, o trabalho do, é. do decorador é. ou do design de interiores é que depois... Ah, a sim, claro que sim, mas por exemplo, tu vês no vernacular nacional, não é? Portugal, é de Portugal, raros são os sítios onde a cor entra no interior, não é? mas cerca... Um bom, serpa, é um bom exemplo disso, é um, no vernacular da serpa, a cor entre as de cada divisão tem uma cor diferente, e, e, mas, mas, mas não... Mas sim, não é, é, uma tendência é uma tendência atual de usar é, o branco, isso é. É uma, é uma tendência, e, e nós, mas, nós... mas no exterior, a rua de burro, não é branca? Não, mas não estamos falando. Dos interiores? Sim, bem. O branco, o, branco o branco é, luz. Sim, sim. é o, branco, luz. o. branco é o. O Se vocês virem a imagem do término superior branco... de superioridade, O branco, como é a cor mais clara, é a cor mais reflete. Acaba-se a refletir outras cores. Claro, claro. claro. Sim. O sim, sim. Sim, sim. sim o nosso... ali aquele projeto do de... Beco dos Cativos aquela cor que, se... que vem... é, uma... é... é refletida. Não é? não sei se isso não sei se funciona Em princípio funciona mas aqui usamos uma reflexão no branco e este este ponto de luz está a refletir está a, a incidir ponta. sobre a, a, man a, a é, mancha a, a, de cor. essa superfície que é, que é Caraca, laranja ver. é esta é a laranja Esta é azul. E, mas sempre, sempre, aqui a estratégia foi sempre uh, tingir as paredes por reflexão e nunca por pintura, mas era o exercício que, que fizemos. que são as portas, eram, precisávamos de paredes muito finas, usámos estas paredes de vidro, não é? de vidro fixo ou de correr, em que usámos uma película azul como tem uma janela e luz interior, quando de dia ou de noite a parede oposta fica toda azul. Aqui outra vez a entrada. Portanto, nós com o branco podemos fazer este tipo de artifícios, não é? Este é o, é o projeto. Uh, bom dia. Olá. Uh, vocês falaram que quando começaram a, tra a trabalhar com azulejos foi um bocadinho por acaso. Podem contar um bocadinho dessa história do, do por acaso? O por acaso foi... Foi por acaso. <risos> <Meu. risos> Queres que eu explique? <risos> o dono da fábrica viu o Balamego, veio vai ter connosco com a nossa família, por causa de umas edições do nosso avô, Amada Negreiros, e, e nós na, pudemos, eu estava interessada em fazer reproduções de, de algumas peças e foi, foi por causa disso. Sim. E nessa altura, tivemos ele mostrou-nos um, uns azulejos que tinham esta dimensão, que era uma coisa deslumbrante, e nós podíamos, perguntámos podemos ir à fábrica, podemos experimentar e tal. De repente, tivemos ali uma porta escancarada, ateliê para nós, podemos experimentar coisas, fazer... Muitas discussões, e daí dessas discussões com o tal Duarte Garcia que falámos, que era um dos donos e foi o último diretor antes de ser vendido a grupos, a Viúva Lamego, foi com ele que nos pôs este bichinho do cinético, e a então, fazer uns cinéticos e nós dizíamos, não, esse não é cinético. E isso não é cinético. Não, certo, não... é este é cinético, este é cinético. Então ficámos sempre... Uh, com este, com este, este foi o princípio da, da nossa relação com, com a Viva Lamego e depois quando começámos a ter outras encomendas era sempre com a Viva Lamego e com a equipa que era, que era ótima e quer dizer, era uma das últimas que resta, que graças a Deus ainda continua a existir e uh, a funcionar, tem, que tem o um laboratório de cor que é incrível e pronto, é uma relação que dura desde que nós voltámos para Portugal. Entretanto, já trabalhámos com outras fábricas, mas realmente aqui é onde nós conhecemos toda a gente e que tem, tem tal gabinete de cor, tem a zona de moldes, que está agora a ser revitalizada também. É um sítio, foi um espaço de trabalho que nos surgiu, onde podemos fazer experiências, desenvolver projetos. A certa altura, a Viva Lameco foi vendida a um grupo do Norte, da Aleluia, também fomos consultoras, consultoras durante vários anos. anos. Que era, mas era, ali já era de todo tipo de cerâmica, aquela cerâmica mais, mais, cerâmica mais industrial. Portanto, a Viva Lamego Lame é um semi-industrial, há muita, muita, muita, muita manufatura, não é? que nas outras não há. Mas também foi interessante conhecer os outros mundos da cerâmica, mas depois, quando são nos nossos trabalhos, exceto a Avenida da Índia, a que apresentámos, é, foi tudo desenvolvido com a Viva Lamego. E a oportunidade de fazer o metro com a Maria Cabo, foi uma Viva Lameca que, que, que, que encontramos a Maria Cabo, que conhecemos, e isso foi foi, pronto, foi assim, lata de, de bónus e de sortes que tivemos com aquela fábrica que, que gostamos imenso. Um, quantas pessoas é que trabalham no vosso ateliê, por exemplo, agora? E se estariam a. Uh... Se abertas a receber, por exemplo, um de nós que estamos aqui, mais tarde podemos vir a estagiar? Sim, nós, assim, nós temos, agora temos um novo um novo esquema de, de de pessoas a, tempo a, a, a trabalhar connosco e pessoas que trabalharam connosco e que continuam a trabalhar em projetos, mas fora do ateliê. Mas nesta altura, estamos numa altura em que acabamos os grandes projetos, onde chegámos a ser 12 no ateliê que para nós perde a dimensão de ateliê que nós gostamos de ter. E nesta altura, somos, somos quatro. Nesta, dire, dire, em, em Depois de trabalhar fora, temos somos uh, sete. Ah, e se, ah, se quiserem apresentar o vosso currículo, claro. <risos> Digam que vêm daqui, que assim damos mais atenção. Ah, Aparecem muitos. Vem assim, da Já não me lembro do nome do projeto, acho que é aquele, o último. Acho que é uma imobiliária, não sei. Uh, Lembro-me de ter referido que queriam dar um aspecto mais caseiro ao espaço. Eles queriam que aquele como... escritório, não tivesse, escritório. Não, não tivesse arte de escritório. Portanto, os escritórios estão todos lá para trás. Aqueles que têm arte de escritório não são vistos, são zonas muito funcionais onde trabalham as oito pessoas. Okay. Todas, todos os outros espaços. São espaços como se fossem salas, como se fossem okay. um espaço com uma escala uh, do, do habitar, do cotidiano, privado. Okay. E só, não fiz, só fiz essa pergunta, peço desculpa interromper, de só fiz essa pergunta porque eu quando olhei para o espaço, para as fotos, pareceu-me mesmo um estabelecimento, nada como uma casa. Quando uma pessoa pensa numa casa, pensa logo, tem sempre o que ele... Foi o bocado, que era nobiliar um hum. e tudo mais. Sim. E este espaço é muito uniforme, não tem. É, este espaço Apesar tem de um pouco... eu ter gostado é imenso, não, não encontrei esse elemento caseiro, é, como agora, de caseiro. Um agora, é verdade o que estás a dizer e, e, é, e é pertinente. Por, agora, o espaço tem 140 metros quadrados, tem 18 pessoas a trabalhar lá dentro, mais os clientes. Uhum. Por isso, não tem espaço para ter não tem espaço, para ter... Não tem espaço okay. para ter coisas. Nós tivemos a escolher o sofá que coubesse e que não atravancasse. Okay. A mesa uhum. tem que existir porque ela lá dentro tem tudo e mais alguma coisa. E depois há, Portanto, há, uma... há uma questão de gestão do espaço que nos obriga a limpar também. Okay. E às vezes as pessoas bom, não têm uma casa assim, mas se calhar gostavam. Ok, pois. <risos> Obrigado. Então, outra questão que pode há... ser comparada um com de alguma forma, os mesmos princípios do apartamento de Paris, em que há alguma flexibilidade na utilização do espaço, não né? é? Sim. É, é, no fundo, para... As portas Sim. que abrem, e elas estão fechadas, é. que recebem, e ali para as pessoas que fechadas, também só no... E, e é sempre, nestes, possível, e, e nestes não, casos, é sempre uma, por uma... Por um, porque são áreas pequenas, não é? São áreas pequenas e, no fundo, para tornar a... Maior espaço e mais fluido com outra. E portanto, nós com os projetos que existem, muitas vezes o Mercado Nacional nos obriga a trabalhar com áreas mesmo muito cheias de funções e com uma lista de um programa intensíssimo para uma coisa assim. Agora pediram-nos em, em 100 metros quadrados 4 suítes, salas e casas é de jantar. Você pode só se for para, para o Rato e é a família, porque é, não, não cabe. E nós acabamos por tornar muitas zonas híbridas, zonas que se para por ali, abres por ali, conseguimos fazer já um cubo mágico em que se consegue fazer uma casa. E agora estávamos a trabalhar num projeto onde tínhamos uma casa com uma área muito maior e de repente estávamos a, a nadar em espaço, só sabíamos o que havíamos de fazer aquilo. Tínhamos que começar a, começar a pôr camas, ali aqui é uma cama, é solta também diz. Pronto, mas há mas o... uma, esta, esta coisa de trabalhar no, no, nestas contenções todas, também nos obriga a ter soluções criativas para, para, para fluidez, para a pessoa não se sentir encafuada, para não haver becos sem saída, é, Eu acho que, que no, no projeto que estavas a perguntar do, do, do escritório, uma das coisas que, se, que que aquele espaço é muito exposto, para além de ser um, um primeiro andar, muito exposto a uma rua com muito trânsito, e uma das coisas que se conseguiu com aquele filtro, e isso é do é uma espécie de uma paz, uma paz ali dentro, que é, que é uma paz que, que se tem em casa. De uma... isso, isso foi alcançado e acusticamente e termicamente é muito confortável estar na, naquele espaço. A Alcatifa aparece por causa do som também, pela parte acústica, o teto é acústico e aquelas telas acabam também por ser acústicas e são melhores que o vidro. Portanto, nós ali dentro temos um conforto de não haver reverberação, mais a térmica. E mais a privacidade que a Catarina estava a dizer. Como é, então vocês diziam, é uh, muito em... importante ir aos filhos, porque ver imagens, muitas vezes sim. são pessoas e não têm claro. todas aquelas camadas de colocada. Pois é, pois, sim, pois sim. e muitas sim. vezes os nossos clientes dizem, mas as casas são muito frias, é isto é a arquitetura. É. Às vezes, por acaso, há casas que, por exemplo, esta rua de Ibac já tinha coisas deles. Algumas. Quando foi fotografada. Algumas, mas, mas tipo, nós nem... o aquecimento teve que ser, havia tão pouco espaço com o aquecimento, usámos umas placas de aquecimento radiante, tivemos que usar no teto, porque era não. o único espaço que existia para pôr aquecimento. Uh, bom dia, eu queria perguntar se tem diferença de idades umas ou outras. Não, somos enormes, é Enorme, a diferença é enorme. <risos> somos gêmeos. <risos> sou eu, sim, eu sou. É 15 falsa. anos mais velha do que a minha irmã. Sim. Pronto, e sendo, sendo vocês você... irmãs, como é trabalhar com uma irmã? Tens irmãos? Sim, por isso mesmo. <risos> é, é então, assim. então é, então é, é assim. assim. Não, já. <risos> Se calhar, com uma pessoa conhecida que nos é familiar desde pequena é mais fácil ultrapassar o limite, não sei. O mais pequeno? O que desculpo, mais não... fácil ultrapassar o limite, não sei, às vezes. Se for Sim, um... às vezes temos de ter os nossos coladores. Olha, não se esqueça que nós somos irmãs. Pronto, olha. Ah, uma, é, posso, posso dizer a ela, és uma parva, não é? Mas não é. posso dizer as outras pessoas, não é? Isso Sim. é um bocado parvo. Mas pronto, são, são, às vezes tentamos guardar isso para dentro das nossas casas e temos uma relação mais profissional à frente das outras pessoas, como por exemplo aqui Enfim, que nos vamos, vamos, vamos respeitar imenso mal. <risos> tem, tem tudo a ver com um conjunto de coisas e o cliente tem um papel muito importante. Uh, nós temos projetos que podiam ser super empolgantes e que depois o cliente não, não, não, não, quer, não quer voar connosco. <risos> e depois, e, e depois Ou, com projetos que, que aparentemente mais pequenos, que, que, são mal, que, dão, que são mais estimulantes. Não tem a ver, não tem a ver com, a, com a dimensão, não tem a ver com a dimensão, Tenho. tem a ver com o com, com, com o tema em si, ou às vezes um tema novo, isso aí eu acho que varia muito, porque acabam de quando vês o site, vês que tudo é muito diferente uma das coisas das outras, isso não, não isso, isso é bom, é pouco monótono, mas às vezes temos de estar a, a aprender muitas coisas novas, não é? Por exemplo, quando mesmo quando as arquitetas trabalhas no município, estás habituada àquele município, tens com um município... Já é muito mais complicado, portanto assim, se preferir, se, se eu puder trabalhar só em Lisboa, prefiro, porque os outros municípios às vezes não o conhecemos tão bem, como é que funciona. Portanto, esses aí são, são tipo obstáculos que agora, claro que a obra grande e a obra visível têm um lado de, de responsabilidade civil, quase, que nos, Sim. que nos. que é um grande desafio, não é uma grande responsabilidade, essa responsabilidade é estimulante. E, e depois, por exemplo, estes, estas casinhas de, de, dos, deste casal francês, uh, trabalhar com eles é, é, um, é uma festa, é tudo, corre tudo bem. O corre tempo, tudo sim. bem. E temos... Qual foi o que mais gostaram de desenvolver até agora? Talvez a cota zero. Sim, uh, o, teto, o teto da cota zero. A cota zero, a cota zero foi talvez o o uh, projeto mais único. Acho que nunca sim. mais na vida vamos andar a numerar 200, uh, 20 e tal mil azulejos com, praze com prazer. Sim, sim, sim. <risos> é exatamente sim. o contrário, foi um trabalho que deu, deu muito trabalho. Mas o objetivo em si era tão estimulante e, ao mesmo tempo, a equipa, a em obra, era, que eles aparecem ao fim, o encarregado-geral, o ladrilho os dois ladrilhadores, os, os dois ladrido, os. Ladrido, mas depois o, o, o angolano e o, e o eslavo, Sim. Né? que é que eles eram, era o ladrilhador-chefe. Sim. O é? A equipa era incrível e, pronto, no fundo, nós vivemos ali os, os cinco Aquela, aqueles aquelas três meses. Três meses? 4. Setembro e 8 de fevereiro, sim. E foi, e foi, Mas... foi fantástico estar, estar em obra mesmo, não estar no ateliê estar em obra. Essa parte foi boa. Sim. Sim. Esta, esta dimensão já é uma dimensão muito grande e, e, foi, e, foi muito, e foi engraçado o processo porque quando começas a construir uma coisa, geralmente quem está a construir contigo está a anos está a, mas não está a ver o todo. Depois quando, chega um momento em que em que percebem o que é que estão a fazer e esse momento é, é, é sempre muito interessante quando quando há esse entendimento entre nós e eles e, muitas vezes, também nos diziam que achavam que aquilo era horrível, ao princípio. E, com, e, e depois, de repente, começam a fazer e começaram... Houve um, um eslavo, ele estava para ir de férias e não foi, o, o senhor mais velho. Estava-me chateado porque tinha que ficar, te, tinha ter que ficar a trabalhar. E, e depois, as férias dele era ir pescar. E depois, no fim, disse, olha, não fui pescar, mas foi melhor. E depois há outra coisa? que é fundamental dizer-se, que pronto nós fomos, fomos encomendados pelo ateliê Daciane da Costa, da já tinha morrido naquela altura, a Ana Costa, a filha dele, que estava à frente do ateliê, e a Ana foi a pessoa que tornou tudo isto possível, Portanto, foi que acreditou sempre em nós, que acreditou sempre no projeto, nós às vezes tínhamos algumas dúvidas, sim tivemos e porque não sabíamos se estava contrasta mais contrasta menos uhum. como é que, é que era aquilo aquilo pronto foi aquilo tudo foi às angústias normais mas a, a Ana foi a Ana Costa sempre sempre todo todo o apoio com a fiscalização que das obras às vezes é complicado ao princípio não nos queriam não nos queriam deixar entrar no estaleiro e depois perceberam, perceberam que, nós, melhor que era entrar. melhor nós estar por isso foi, foi essa parte, depois sim. depois quando nós entrávamos, pronto, ficou tudo bem, mas ao princípio não, não nos deixavam entrar. Foi o projeto que tiveram mais em ela, Sim. Mais ou menos casa mesmo? Horas seguidas, sim. Horas seguidas. Sim, sim, sim. sentir. é, tipo, todos os dias ir a Sentir a força de trabalho. Sim, sim, sim. Sim, esse lado foi ótimo, foi a libertação pelo trabalho. <risos> Foi, foi, foi ótimo naquela parte. No bom, sen sim. No bom sentido. <risos> Descampos. Eu achei interessante vocês na apresentação. Acho que quando se tem experiência em obra é, é natural que aconteça. É de quando se vê a obra a é crescer, de repente, tentar. Quando, vocês, quando se referiram aos pilares, às colunas, sim. Não é? Às colunas, que supostum, é o suposto. E acabou Estirou. por ficar assim. Sim, sim, né? sim. E, portanto, sim. Obra, há sempre esses momentos de pensar que isto podia ser tão bem sim. assim. E eu assim, o que é que vou fazer como está no uhum. Mas, é, portanto, não... sim. sim, e às vezes. Sim, é, mas, mas também não era possível que elas ficassem em botão porque sim, mas o botão era possível de... Não, não, Serem... é porque é mais tinhas o depois sim. tinhas o pelador, ser né, um corpo estranho. A, aquela experiência era se, se, se a coluna ficava degradê ou, ou, toda, de uma, ou toda preta, porque aguentaria isso tudo. E foi ali uma, um momento de indecisão também por isso. Não... porque as colunas fazem parte. Fazem parte, sim. Sim, mas quando se... Quando se Há imagens que. Então, Sim. O Sim, era só Sim, era Era aquele exercício de três dimensões, mas, mas, mas tens medo de estragar, não é? Sim, mas depois das fotografias, veio a iluminação, Sim. os quiosques, a sinalética do metro. Sim. Está, está mais polido. Pronto, está diferente. Sim. Os postos... Não, apanhei imensas constipações, Do primeiro de calor, depois frio, corrente de ar. Não, não, e depois pensas que é que um operário passa, não é? Mais perguntas? Acho que não há. Há mais algumas perguntas? Acho que vamos finalizar a vossa apresentação e este debate. A vossa disponibilidade. Obrigada pelo convite.